Oi gente, tudo bem? É, meu nome é Brandon e eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma nova ferramenta que eu comecei a fazer alguns testes é, recentemente aqui no, no, no meu trabalho né, no mercado digital e o nome dessa ferramenta se chama Robomillion, né? algumas pessoas também chamam de Robot Million, tá? depende aí da forma que você quer falar, mas aqui nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o Robomillion, explicar mais ou menos como essa ferramenta funciona, como que você pode ganhar dinheiro utilizando essa ferramenta. Eu quero te mostrar os resultados que eu tive utilizando essa ferramenta em dois dias de vendas aqui pela internet. Para quem não sabe, eu trabalho como afiliado. Utilizei a ferramenta é, em uma estratégia de marketing digital e eu quero mostrar para vocês também. Em dois dias eu recuperei muito mais do valor da ferramenta, apenas com duas campanhas utilizando o milho O milho para quem não sabe, ele é uma uma ferramenta, um robô online que ele funciona mais ou menos dessa forma. Você não precisa instalar ele no seu no seu computador. Você abre ele pela internet, né? Faz faz login, senha e ele funciona da seguinte forma. Você coloca lá o um nome específico do, do mercado que você trabalha. Se você, por exemplo, tem um negócio físico ou você trabalha com meu trabalho, né? Com negócios digitais, venda de infoprodutos, produtos físicos pela internet, você digita dentro da ferramenta uma palavra-chave relacionada ao nicho específico que você trabalha, tá? Por exemplo, se eu sou afiliado, quero trabalhar no nicho de confeitaria, tá? Eu entro lá dentro, digito, por exemplo, uma palavra-chave específica desse nicho, ele vai buscar grupos de pessoas segmentadas dentro do WhatsApp, tá? Isso dentro do WhatsApp grupos de pessoas que estejam falando sobre aquele assunto específico que eu falo tá o que, que ele faz ele encontra essas pessoas pega todos os contatos dessas pessoas dentro desses grupos e ele manda para essas pessoas já interessadas no produto que você quer comprar elas já estão interessadas em querer por exemplo saber como trabalhar com confeitaria eu mando uma sequência automatizada com o robô milion para essas pessoas e realizo vendas, tá? Eu vou deixar o site do Robomillion aqui embaixo para você clicar depois que acabar esse vídeo e você ver lá o site oficial, como tudo funciona. O link vai estar aqui na descrição, tá? Mas o que eu fiz para ter esses resultados que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você, tá? Resultados de dois dias que pagaram a ferramenta praticamente aí, com dois dias de campanha para o nicho que eu trabalho, um nicho específico como afiliado. Eu entrei na ferramenta, pesquisei lá uma palavra-chave relacionada ao nicho que eu trabalho, tá? É, peguei os contatos dessas pessoas e joguei esse pessoal para um grupo, tá? Fui convidando elas para entrar em outro grupo, tá? Específico desse nicho que eu trabalho. Lá dentro desse grupo, eu fui aquecendo as pessoas, né, que entraram interessadas naquele assunto que eu estava falando. Eu não preciso falar qual é o assunto aqui, tá? Aqueci aqueles leads e fiz uma oferta. E em dois dias eu tive esses resultados aqui que eu vou mostrar para você. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tô aqui na minha conta tá? Tá aí minha foto, como é, como você pode ver, tá? E aqui eu segmentei, ó, do dia 6 ao dia 12, para vocês terem uma noção. Daqui para trás, ó, eu não tava quase tendo vendas como afiliado aqui nessa conta, tá? E quando eu subi essa campanha dentro do Robomillion, essa campanha, quando eu digo campanha, não é com tráfego pago nem é nada disso não, tá? É uma campanha para você achar contatos dentro do nicho específico que você é, pesquisou tá bom então durante essa semana, aqui uns dias para trás, eu quase não tava tendo venda porque eu tava aquecendo esse pessoal. Tirei esse pessoal de um grupo, coloquei em outro, tá? Convidei para outro grupo. O pessoal foi por livre, espontânea vontade. Aqueci esses leads e depois eu fui fazer uma, uma oferta. Fiz a oferta aqui, a primeira oferta no dia 7 de novembro. Eu abri o carrinho, tá? Isso como um afiliado, tá? No dia 7 de novembro, eu fiz 627 reais. No dia 8, o carrinho ainda tava aberto, só que eu fiz. É um acréscimo de bônus aqui como afiliado Coloquei mais um bônus surpresa E realizei é, as vendas aqui tá Quando deu meia noite Eu fechei a oportunidade de compra E no dia seguinte foram vendas normais aqui ó, Como afiliado tá? Mas olha só o pico de venda 627 mais 761 reais Isso deu um total de 1.300 e alguma coisa Quase 1.400 reais em dois dias tá? Olha só como é que em dois dias eu paguei o valor da ferramenta utilizando as próprias estratégias que vem dentro do curso aí é, do Robô Milho. Então, como você pode perceber, a ferramenta ela segmenta pela palavra-chave, ela encontra dentro do WhatsApp grupos de pessoas que falam sobre aquele assunto. Você de uma forma estratégica vai trabalhar com esses contatos, você pode programar uma sequência automática de mensagem para esses contatos no WhatsApp. Tá? ou então fazer a estratégia que eu fiz, convidar essas pessoas para um grupo, dentro desse grupo aquecer eles e fazer uma oferta para um produto específico. Isso eu estou falando trabalhando como afiliado, tá, pessoal, mas, por exemplo, você pode pesquisar, ele segmenta também contatos por região, tá cidade, interesse. Né? Por exemplo, se você é um dentista, você quer fazer uma promoção na semana ali para as pessoas da sua cidade, ele vai encontrar pessoas que têm interesse, que estão buscando ou falando sobre... É, assuntos relacionados à odontologia, ele vai encontrar esses grupos ali dentro da sua cidade, você vai conseguir capturar esses contatos e vai conseguir mandar ali uma sequência automática de mensagens para esses leads ou então fazer o que você quiser com esses contatos. E ela se paga, eu paguei 700 reais na ferramenta, pagamento único, tá? mas tem como parcelar em até 12 vezes. Fiz um investimento de R$ 700 reais na ferramenta e em dois dias eu tive esse faturamento que eu mostrei para você. E eu recomendo porque você consegue ter um retorno muito rápido fazendo da forma certa conforme é, eles ensinam dentro do curso, beleza? O link do site oficial eu deixo aqui embaixo na descrição. É, se você tiver alguma dúvida, é só você comentar aqui embaixo, deixa seu like e compartilha esse vídeo, tá bom? Eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Um forte abraço e até um próximo vídeo aí.